para mais um vídeo aqui no canal, eu tô com meu pai. Continuar lá, lá Da casa pro do, shopping. Duvido da, da. Eu estou fantasma. Esse, esse aqui é o Red Lobster? Esse caranguejo aí, eu conheço. Não, esse aqui é um, é um restaurante. Então, Red Lobster. <risos> eu comigo. Comi. Enfim, aqui é... a gente vai no shopping, gente. Eu lá, tô lá em Miami. Aqui é o shopping, ó. Miami na moral. Ai. Shopping. Dá um like aí no azul e... Dá um like e se inscreve no canal Se o botão de inscrever, se estiver vermelho, clica Se tiver cinza, clica no sininho Pra receber todas as Como notificações do canal os vídeos? Manda pra minha mãe, minha avó Minha avó, minha avó, meu papagaio Pra todo mundo se inscrever Sim My Eu amor... não queria entender porque que as pessoas podem assim e aparecem no, no jogo Explode, parece é. É. Um explode, um <risos> né? Minha papel. mãe não, vai, não está aqui porque. Não, também tá ali. Gente, eu sei que tem um vai segredo por... aqui, eu só não lembro como é que era. Ih, um, um eu sei que tem um segredo aqui, mas o primeiro eu vou mostrar um o shopping. Você ah. encontrou o um papel da outra vez? Sim, mas primeiro vamos mostrar o shopping, tem tá? Alião. Primeiro vamos. vamos... tentar vamos tentar primeiro, vamos tentar. Não, quero mostrar vamos o shopping. Bota ele, 4, 2, 1, bruxa ele bota Vai. Vai. Tu vai falar abaixo de mim não. Tu, tu não sabe não. gente vai encontrar? Qual é o cobra? Eu só sei que tem um enigma aqui. E aqui tem uma recepção. Gente, tirei o óculos do cego. É, tem uma recepção. Uma recepção aqui. Por que, que tem uma.. Ah, é um negócio de informações, como é o nome? E que dá é informação, é uma bala? Hum, um piscando ali tem um... é um... é um... é E um sapo, sapo. Sim, eu, um aí, eu quero tudo. a luminária, achei que o luminária é um sorvete, que é abaixo ali. onde? aqui? É. <risos> tem um banco, o banco que, que é dinheiro. Tô, tô, tô com dinheiro opa, opa, aí sim você zerou sua conta acho que você pegou muito dinheiro e agora ele devolve. Ele tá no lixo. Que isso, cara? Que volta pra máquina. Hum, que muito bom. Tá vendo? Ai, gente, eu vou acelerar essa parte que tá muito lenta. Dá pra mandar com você. Pô, mas tirou, termo, Pronto. tirou a forma 10 reais, pai. Aqui é floricultura. Floricultura, onde tem um monte de flor. E olha, eu fui um bonito é negócio pra cabelo. Aqui tem uma flor carnívora. O que é Abre. Ó, ah, ah, tem tá um negócio aqui piscando ali, ó. Em cima do. É, é uma música. É uma música. Uhum. Eu gosto, gosto de voar, porque a gente voa. É. <risos> Entra no Paraná, não é você paranármica ali no elevador? Peraí, ó. O shopping tem quantos andares? Três. Ah, três Peraí. Né? Aí. Ali. Ai que bom! Peraí. Tem um avião, dinheiro e rostinho. Acho que tem o mesmo símbolo. Avião, dinheiro e rostinho. A aí? O lojinho? Faz nada? Oxi. Ah, sua carteira. Minha carteira? Ah, eita! O que é isso? um cofre secreto? Pra gente comprar no shopping? Tem dinheiro, cara! Você é doido não é seu doido aí, É seu segredo? Acho que é Eita. Eu só sabia que tinha isso aí É bom, né? Porque esse aí... Ah! peraí! O número! Pessoal que não joga isso é... né? Que isso? 2,18 Ah, é aquele do Bilal, né? Não aí. é o mesmo número, 2,18 Mas enfim, né? Não deve ter nada demais Aí! Deu só abaixado chato, dois dezoito dois dezoito aqui só tem a floricultura, então nós vamos subir para o segundo andar agora tá fora, você tá dentro não agora não, tá, tá dentro, dentro. mal, shopping choque, mal, mal mal, choque, mal, mal Eu meu pai não falar inglês inglês esse vídeo tá chato, não tá? tá não ou tá legal? sei lá não tem nada, no, tem nada no shopping legal? Tem comida? Com comida? Tem loja de roupa? Sei lá. A gente tá na loja? Ou você fica andando assim? Né? Não, a gente tá... A gente tá... Na... É, eu não, é, eu não tem medo, não tem medo. Preciso barba. No taxista. Não ah, não, eu tô sem barba. Não tem barba, não? Dá pra botar barba no buraco? Dá tá pra barba botar barba. barba. Vou, vou, botar, vou botar. Eu vou botar. Bora, para aí, para aí. Depois. Não, aí logo. Depois. Deixa eu apresentar aqui. Isso. Sorvete! Opa, eu de sorvete. quero. Eu quero. quero. Eu quero. Eu Eu gostei um. quero. Eu quero. Não, sorvete, sorvete, sorvete. Oh, eu hum, que Botar mais coisas. Eu quero. É SPA! SPA! Que... Sei lá. Spa! É, um SPA! é Eu quero. Como é que liga? Ah, eu quero. Você vai pagar pra mim, pai. Isso, muito bom. Eu hum. também quero. Que isso? É. E coloca lá também. Coloca lá na outra do lado. Desliga. Estou rejuvenescendo. Estou muito bem. Iba, Agora você vai ter que pagar. Com o seu cartão. Passou. Ou na cabeça da pessoa? Passa, Não. É na máquina. A pessoa está entrando na loja. Ai, meu pimps! Babies, tem uma criança aqui atrás Uma criança Eu não casulo. Não é um casou, ela tá numa... Eu falei isso contigo, tipo pacotava assim Botava dentro <risos> de uma fralda assim, tipo pacotava Chupeta, fralda, que legal É, não foi a enfermeira, a enfermeira Botava assim, uma mantinha assim, te dobrava, tu ficava igual um... Charotinho. Tem um monte de coisa de bebê aqui, legal Não ah, ah, tem criança não, bora, pula Nossa roupas, roupas, roupas, okay. roupas. eu peguei o é chapéu roupas, roupas, roupas, roupas posso compartilhar chapéu ali? não, é meu chapéu bolitos aquele é azul, uhum. azul, azul eu quero o azul Vai, quero esse o azul oh. ai gente, tem tudo tem a mesma roupa que eu tô usando é chique. É, esse óculos aqui? Peraí, deixa eu ver o óculos em não quero. Cabelereiro. Tetista. Ih, ele é tem uma hora de óculos aí. Ih, né? é pra tu. Pai, paga. Isso aqui. Ali, ó, você vai ver pagão. Ouviu o barulhinho? E... Uh -uh. Bip. Bip. Pronto. Tá pago. Ué, tu pagou antes e botou o depois? Tá errado, sei. Eu vou compensar com o vídeo de pé de reverso. Vê a, o seu olho. Pronto. Ó, tá no olho. Tá chegando direitinho? Tá bom. Tá bom? Melhor ou pior, você assim, tá bom? Que que é isso? hein? Espera <risos> aí. Agora eu coloco algo sei senão você é fica seguida. Eu acho que é esse cartão aqui, ó que eu achei ó que qual era o número daquele negocinho dois dezoito e é tá horrível hein? muita coisa hein? de riqueza aí e essa árvore morta jogando é paciência ah oh. ai um robô cara tem as câmeras aí então não. é tipo uma gente secreta, sabe das coisas Uh, gostei Gostei, gostei Bora lá no outro andar. É, coisa... último andar Porque é comida, tem comida no shopping? Tem né, no último andar tem, eu acho, se não me engano Deixa pra trás? Nesse... Não, entra nesse negócio falou pai! Fala alguma coisa que... engraçada, piada! Em nome de Deus! Fome. <risos> Comida. Quero comer. Comida. Qual é o seu aniversário? Comida. O que você quer? Comer. <risos> que a gente, pra gente não saber, é um meme. Tem que explicar a piada, tá difícil, né? Pegando Agora, hein? Do... Ih, eu quero ver naquele carrinho ali, ó. Não, a ah, flor é de segurança. Ah, não, não, não, vamos pegar. É lá, aqui, batido. comida. Ou oh, comida. Ah, comida. Eu quero aquela tijola ali, assim, é, ó. Quer Aí, pode já sair mesmo. Mas isso aqui é macarrão com sorvete. É macarrão. Sorvete. Oh, meu Deus. Macarrão, macarrão com sorvete. Vai meu, tá lá, meu, vai falar macarrão com sorvete. Opa. Agora... Não é sorvete, não, é tofu. Ah, pode ser. Qualquer coisa. <risos> Qualquer coisa. Eu tá aceitando. Ficou bom, ficou bom. Agora eu tô satisfeito. Agora eu tô. relaxado, então, dar uma ramastadinha. Tem um docinho, não? docinho? Não, limpa. Não, docinho, docinho. docinho. Agora eu tô brincando, não. Docinho, docinho. E o banheiro é assim, exposto assim, das pessoas? Né? Não, pai? É fechado. As paredes aqui no Toca Life são imaginárias. Ah, entendi. Só as paredes que é imaginárias, né? O resto é tudo verdade. É, o resto é tudo verdade. Peraí. Moeda, caraca! Mais um cartão daquele legal. Olha aqui como é, o que, que tem aqui. O que, que essa, esse dinheiro aí do não do... conta como se fosse moeda do, do jogo? Tinha que contar, né? Já que tu tá mais que tá encontrando. Tinha que contar como moeda do jogo. É realmente. <risos> Enfim. Gente, vocês gostaram? do shopping aqui do Toca não acaba agora não, volta lá, deixa eu ver só mais uma comida bota só mais um <risos> antes de terminar ah, só um docinho ah, um docinho. Ai, tá bom eu quero aquele ó olha rosquinha? Oh, uma rosquinha, olha lá olha, eu, quero, eu quero três danos antes desse aí de que sabor? não importa meu filho. pegar um desse Vamos, bota, uma, bota um barulho na boca, boca. Não, não cara não, joga fora. Tô muito boi. chocolate Vai pegar esses todos aí, que eu todos. Não todos, todos, todos, pega todos. Não. Todos, todos, todos, todos, vai pega, pega, pega, pega, vai, su vai, pega, vai. Aí. acabar. Vai pegar tudo, vai acabar mesmo, vai vou acabar ah. o vídeo, vai acabar o A comida. A gente... E acabamos tudo. Não, não, não, não. o um suquinho ali embaixo, tem um suquinho ali. Ela vai ficar aqui, eu só oh, queria. <risos> tudo sério. De tô laranja. Vou Caramba, também. Eu bebo também, tá igual. Opa. Tá, e acabamos com até essa. Até o cena. sol ficou E acabamos. Não é o sol. O sol é esse aqui. Não, o sol se escondeu lá. Ah, e depois, tá, até gente. a noite. O que é isso? Não, bota tá a noite noite. Não, de assim, tá noite não. noite com fome. E pronto. O sol segue, né? Mas enfim, ó, joga. Imagina, a pessoa cai. Te jogar daqui de cima, posso? Não, eu me livre. Para isso ele É minha borboleta, borboleta uma azul. Tá bom. Intermin e terminamos com essa série. <risos> a série Toca Life. É... O dia que a gente começou? No restaurante. Restaurante, casa, shopping. <risos> não, não acabou por aqui. A gente vai visitar outros dia. lugares bom, bom que eu não vou falar hoje. Eu não vou É. Meu pai acertou. A, a gente vai ver. pra neve, tá? No próximo vídeo, tá? Bye, bye. A todos vocês. Se inscreve no canal. Se, se inscreve, tá no, canal, Ei, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E, e o quê? E, e, o quê? E, e o quê? E o quê, pai? Se inscreve no canal. Dá e like. Se inscreve no né? canal. E tchau!